Existe um tipo de acorde chamado sus2, sus2, tá? S, U, S, 2, beleza? O que, que é um acorde sus2, tá? É um acorde sem terça e com nona, tá? Então vamos pegar aqui, ó, sol com nona, tá vendo? Se eu tiro a terça, ele vira um sus2, ó. Tá vendo, ó? Olha que som bonito. Então, assim, esses acordes eles têm sido muito usados nos louvores e muitas vezes a gente passa batido. Por que então um de usar um acorde sem terça? Um acorde que não é maior e nem menor. Porque quando você tira a terça de alguns acordes, eles acabam soando mais leves, entendeu? É, por incrível que pareça, né? A, a mesma terça que define se um acorde é maior ou é menor, ela às vezes trava um pouco a característica do acorde, tá? E eu tenho percebido que tem se usado muito esse tipo de acorde de vez em quando eu uso, tá vendo? E aí quando você tá com esse tipo de acorde aqui, qual que é a ideia? É, é segurar mesmo, o piano já tá grave, beleza? Tá vendo? Olha que lindo o som. Tá vendo? Uhum. Deixa eu ver se consigo tocar. É Aí, se você jogar o sus 2 aqui nessa música Bondade de Deus, né? tá é, deixa eu lembrar: te amo Deus. Olha, olha que bonito. Aí eu joguei o um menor aqui, né? Agora eu vou jogar o SUS. O sus dois aqui, ó. já não deu, tá vendo? Então você tem que. Normalmente aqui o menor fica melhor, né? Ó, você tem que fazer esse laboratório também, tá? Ó, é, desde quando me levanto. Você jogando esses sus dois aqui Para acordes. É, maiores Meu, ele soa muito lindo ó. Bem americano mesmo, tá vendo? Tá vendo? Um som bonito Então vai uma dica aí pra vocês, tá? Comecem a fazer esses experimentos Usando esses acordes sus dois, ó, tá? Olha que bonito o som dele. E a glória, a força e o poder. Viu? Então, assim, é bem legal, tá? Você começar a experimentar essas novas sonoridades, tá bom?